simples e correta exatamente se inscrevam neste canal do youtube existe muitas formas de emagrecer uma de, a mais famosa delas é a dieta mas também tem outras formas de emagrecer que não precisa de dieta exatamente o que vocês precisam é de um treinamento que ensine como emagrecer e logo logo eu vou te mostrar um blog que tem treinamento de como emagrecer.